Então, Ô, Rony, você não tem vontade de fazer stand-up comedy, não, cara? Ou ó, não é tua pra praia? Vou... Não, eu vou te falar. O Luiz você até ia a... bem. acompanhou muito isso, o Luiz até acompanhou muito isso, assim. É... O stand-up é... eu acho difícil. Não é um lugar que eu me sinto confortável. Aí eu relaxo com isso, uhum. entendeu? Mas quando a gente voltou, eu e o Luiz. Eu comecei, eu comecei a fazer uns stand-ups. Fala aí, Luiz, eu era ruim pra caralho. Era muito ruim. Muito ruim, cara. É, era. Muito ruim, porque é uma técnica, brother. É, eu, é. Acho eu acho meritoso. Eu acho difícil Eu acho difícil. Então, também. assim, eu, eu prefiro ruim. fazer as minhas besteirinhas, eu falo entendeu? Eu eu também. Eu falo é. pra isso aqui, eu pago o pau pra quem faz stand-up. É, cara, eu porra. Eu pago o pau, cara. O Luiz é genial, brother. Genial. genial. O Luiz é genial. O Murilo, eu o Danilo, muito... Rabinho. o Rafinha, o Rabin. Eu pago o pau. Eu Meu, acho o Rabin não é fora da casinha, fora das casinhas é, e isso é, faz é, com que o cara é, seja genial Ele aí, a né? família, ele é, zoa todo e, mundo. É, mas vem é cá. É difícil, cara. Eu, eu, eu tô muito assim, o, observando ah, o meio, assim, eu, eu, uma onda que eu tô curtindo muito é o anti-humor, tá ligado? É os cara que faz o humor exatamente como você falou, que você se sentiu fazendo humor que não era bom. Ah, Sim. Eu acho isso sensacional, eu acho que o não, o não humor... É tipo o amendoim. Do... Exato. Eu acho que <risos> é esse muito... Eu é muito uau, eu amo isso. É. É o que eu tô mais curtindo agora é o cara que não... É o anti-humor, é o cara que... O inimigo do humor. O inimigo, <risos> o inimigo do humor do pra mim é o melhor humor, humor do momento, é. é o hype pra mim. Pra mim, no meu pessoal, eu fico vendo os caras que não são humoristas, tá ligado? Uhum. E querendo... Eu falo, porra, é isso. Esse cara o é O morro de rir dessa porra. É. Porque... O cara é bom sem querer. Não, ele é bom sendo ruim. É, o ruim que é bom. É. Eu gosto do ruim que é bom. Cara, isso é o brasileiro. Natural, isso Natural. é o brasileiro. Tem uma coisa, por exemplo, aparece, aparece, apareceu sei lá, né? É chato da nome, mas sei lá, misciloma, né? Mano, a mina é ruim para caralho. É Como ruim, é que eu misiloma. Misiloma, não, é ruim assim? Misciloma. Ai, desculpa misciloma, assim. Mas a gente, <risos> é, que ela é de Pernambuco é, e eu fico é muito atento. Que... Ele mas ele pede é. desculpa. É, é. Hum. não é tipo assim. O melhor do pior. Sacou? A, a gente tem isso. Adoro. É, o melhor, é o melhor do pior. Do... Então, é o, assim. É o trash que é. a gente fala, né? É, é o trash. Então, trash É, é o trash. É o trash. Exatamente. Eu, e a gente é bom nisso. É Porém, bom, eu acho, É bom. Brasileiro é bom. Mas é sabe o que o brasileiro é, é bom no ruim? Assim, nessa coisa. Porque o brasileiro ele não lê manual. O brasileiro é, não estuda. Ele vai no. É. O brasileiro não estuda, velho. Ele, ele, vai, abre ele pega uma é. página. Ele montando é. Ele não pega. É. É não, ele odeia estudar. O brasileiro odeia a leitura. O brasileiro não gosta. O brasileiro que abriu a caixa, ele já vai mais... assim. Abra aqui, Aí já, ele ele quebra ele abre o bagulho. Por porta. É. Aí sobra parafuso, não sabe sobra. por quê. <risos> é, tava aguardando. É. Ele, ele não estuda, ele não pega o negócio antes e fala: bom, começando aqui. Abra a caixa por aqui, ok? Ele não faz ele isso. Ele já abriu não. pelo lado errado. É, já. Ele já abre a boca. É, mas... é, é o jeito, nosso, nosso é, estilo. É a nossa capacidade de improvisar. De achar que a gente pode resolver as coisas do nosso jeito. É, é, cara, eu... Eu, é, eu gosto muito assim, por exemplo, tô na rua. Aí eu vejo, entendeu? Um, uma coisa ruim, assim. Eu vou lá e eu vejo. E eu gosto. E aquilo que, porque, na verdade, o que ele me ganha é a cara de pau. Sim. A cara de é pau sim. me engana, que isso é típico do brasileiro. É, uma vez eu estava no, no carro, parei meu carro, tinha um, veio um menino, começou a fazer malabares hum. sem bola. <risos> Aqui do caralho. Mano. É. Gente, do caralho, eu tirei cara. o dinheiro, eu dei. É isso aí. Eu dei. <risos> do caralho. Uma vez eu ia em Campinas e tal, o cara Você tava, tava fumado que, uma... Cara... Macon? Não, não. O cara não viu a não, bola. Não, a não, bola cara, o cara não tinha mesmo. O moleque não tinha mas bola, mesmo. Ele viu, mas, mas ele tava, tava, não tinha. Mas Oi? ele não viu. Ele, viu quem viu. disse que ele não tinha? Eu não tava sobre <risos> psiquiatra. Não, é. Fruto ah! da sua imaginação. É. Ele imaginou, ó. Ó, aqui, ó. Olha Sim, Mas era Ô, isso mesmo. É, ó. Mas era isso mesmo. Olha, olha, É te do, do... do caralho. É do caralho. É, é, é do caralho. Eu, eu, eu uma, uma vez eu, eu falei: com duas. Olha, eu tô de com duas, cara de pau. Eu não conseguia fazer com três. Ele com duas. É, cara de pau. Eu falei, cara, o que eu pensei? que bicho lazarento. Mas eu peguei, eu dei dois cruzeiros. É. Falei, não, tá aqui, ó, pra você, ó, do caralho. É. Acho que Você eu faz com Uma duas cara bolas, pegou, cara. O cara pegou, Pô, ó, parou o tá um carro... o cego faz com duas bolas. Parou o carro... O cara tudo a caráter e tal. Aí botou uma placa no chão e começou a fazer sapateado. Mano, é do que caralho. Que fudido isso. Mano. É do caralho. O cara bota um sapato, bota uma roupa, sabe? Aquele cara que vende água, ele é famoso, que vende água todo vestido ah, a tem, caráter. Ah, tem um de, que vai meio de terra. É, Zona Sul. Isso, um isso. Maravilhoso, o o cara é maravilhoso, é. sabe? Então, essas, essas... Mas em compensação, tem uns que outro dia eu vi um na, na rua com uma bola de cristal. Pô, mas nem no circuito de Solé eu vi o bagulho, cara. Eu falei, mano, o que, que você tá fazendo na rua, cara? Era um bagulho absurdo o show que o cara fez. Ele pegava, mas flutuava os negócios e eu, cara, o que esse cara tá fazendo? E sei saco, você quase sai do carro pra ver. Pô, ele faz assim, né? Pô, bom pra caralho, mano. Eu falei, podia, que eu, isso? Eu fico nervoso cara? quando aqueles caras param o semáforo, o cara coloca uma corda no meio. Hum. falou mano, vai dar merda Você fica esperando cara Ou toca sobe. fogo nos pau pra fazer É, orro. cara, e, e os caras realmente Não, e cara, é, eu tô